Eu vi desse tipo do cara! Nos... Tá. E, nos... e seguiu andando. Isso eu nos... seguiu Isso o. Isso, é isso! Isso! E. Eu ia falar agora. <risos> e por isso muitas. Não, desculpa, eu falei muito por isso. Mas... É falar Meu falar... Deus, senhor! Desculpa, Fredão. Entende? Por quê? <risos> Oi, pra começar, eixo não, <risos> não é o diabo. Eu sou a Isabel. Eu sou o Murilo. E começa agora o primeiro episódio da Vida de Eu. Bom, hoje estamos aqui para falar o que é o candomblé. Qual é a diferença dele para a Umbanda. E tirar as dúvidas de vocês sobre essa nossa tão amada religião. Será que o que você entende por candomblé é real? Mas, antes de começar, já se inscreve no canal E deixa aquele like maroto que ajuda bastante Então, sem mais delongas, bora, bora pro vídeo! Começamos falando sobre uma coisa que poucas pessoas sabem O candomblé é uma religião afro-brasileira Com cultos tradicionais africanos Isso mais pra frente a gente vai explicar melhor e, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o Canongué é uma religião monoteísta. Resumindo, acreditem em apenas um deus. Ele sendo... No do Olodumare. Na Angola, Zambi. E no Jeje, Mavu. Que nada mais é que esse mesmo deus da igreja católica, só com o um nome traduzido para as respectivas línguas. Angola, Queto, Jeje Na e Nago são nações do Canongué. Nações do candomblé são como estados do Brasil né? uhum. E cada nação tem uma língua diferente E uma maneira de cultuar diferente Opa, mas não demônio Bom, para começar aqui Demônio, capeta, tudo isso é invenção visão do cristianismo Então nós não acreditamos O que cultuamos são orixás, em que esses ovodons E o que são? Eles são forças da natureza como por exemplo, você já devem ter ouvido falar que é manjar, rainha do mar, é o dona da água doce e por aí vai. Entende? Porque o orixá não é tipo signo, tipo. Ai, eu como eu descubro o meu orixá? É porque eu acho que eu sou de fulano, sabe? Porque eu sou muito estressada. Pra você saber de que orixá você é, você tem que jogar búzios com pai ou mãe de santo. Somente o Ifá, que é o jogo de búzios, vai poder te revelar de que orixá é, você é para te dar a certeza. E se não revelar é porque não está na hora de você saber. E qual a diferença do candomblé para a Umbanda? Bom, a primeira diferença é que os sacerdotes africanos que vieram escravizados para o Brasil trouxeram junto deles seus orixás, as inquices ou voduns, suas culturas e os seus idiomas. Entre os anos de 1550 A 1890 mais ou menos Eles tentaram de qualquer forma Continuar praticando A sua religião em terras brasileiras Então o que eles fizeram foi Nada mais que unir Todas essas culturas Tudo isso A sobrevivência da crença deles Então foram os africanos que trouxeram Os cultos para o Brasil E aqui se formou o candomblé Então por isso A religião é brasileira, e não totalmente brasileira como a Umbanda. No Candomblé não se cultuam entidades como na Umbanda, como por exemplo Pombogira, Caboclo, Preto Velho, e assim vai. Na Umbanda não existe imolação animal. O Candomblé já foi uma religião proibida. No século 19, sob as diretrizes do higienismo, a polícia apreendeu imagens de orixás, ferramentas do culto e outros objetos sagrados que estão em posse do Museu da Polícia Civil ainda hoje. A violência seguiu nos anos 1930, durante o governo de Getúlio Vargas, quando Gonçalves disse que a religião afro-brasileira já estava com atraso cultural. Terreiros foram invadidos e destruídos pelo estado. Batuques de tambores, atabaques foram proibidos. A imolação animal foi considerada antigênica e cruel. Sem contar que todo animal imolado no canomblé é dividido pela comunidade. E as únicas coisas que não são. Aproveitadas. Aproveitadas são aquilo que não é comestível. Por exemplo, as penas. Por exemplo, as penas dos animais. Tipo, galinha, que você vai a pena não dá não dá nada. Nada. O candomblé é uma religião de oralidade A gente não tem texto escrito é, Como por exemplo uma bíblia Ou um alcorão pra seguir Por isso, muitas, muitos fundamentos Muitas coisas da Angola, por exemplo Foram perdidas durante o tempo Agora vamos para as dúvidas, dúvidas mais, mais frequentes Ah, não. ah lugar do não Gente, ele não parou Ele ainda tá gravando Nossa, ele já deu muito zoom. Vamos começar. Qual o nome do lugar onde realizam os cultos? Nunca sei como chamar. Vai, volta. Tira o papel. Esses lugares podem ser chamados de terreiros, casas de santo, barracões ou até mesmo como os antigos chamavam, a roça. Bom, lembrando que cada nação tem o seu, o seu modo de falar. Por exemplo, no Queto é Ileaché. Na Angola. Inzo. E no Jeje. Rumpami. Como funciona a hierarquia de vocês? Existe algum tipo de padre ou pastor? Por que você tá lendo enquanto eu tô falando? Porque eu tô lendo como se eu estivesse lendo uma pergunta. Você é manta, Você vai ter que bem pra mim. Hum. Droga. Eu tô lendo como se eu estivesse lendo uma pergunta. Ai... Essa hierarquia ela é fundamentada do mais velho para o mais novo, então nós começamos com o sacerdote, que no caso do Queto, que é a nossa nação, é o Babalorixá ou Yelorixá. Depois disso vem os cargos da casa, que são os agãs, que são os homens que não incorporam, as Equedes, que são as mulheres que não incorporam e os outros cargos que pode ter na casa que o orixá designa para as outras pessoas após isso vem os ebomes ebomes são pessoas que incorporam no orixá e que tem mais de sete anos de iniciado no Canoblé. e a us, que é o nosso caso são pessoas que incorporam no orixá com menos de sete anos de iniciadas no Canoblé. e por fim os abias, que são pessoas que não são iniciadas no Candomblé, por que dizem que Ogum é São Jorge? Qual que é a diferença? Bom, para começar, nenhum orixá é santo católico. Ogum é Ogum, São Jorge é São Jorge. É que naquela época, quando não podia-se cultuar os orixás, foi criado o sincretismo, que é um método que as pessoas usavam para conseguir continuar cultuando. A própria religião, só que de uma maneira que fosse... Disfar... Aceita. Aceita. Vocês acreditam na Bíblia? Seguem alguma coisa dela? Então, gente, não. Eu, particularmente, Isabel, não acredito na Bíblia, mas existem candomblessistas que acreditam sim na Bíblia, mas nós, candomblessistas, em geral, não seguimos a Bíblia. Como eu disse pra vocês anteriormente, nós não temos textos escritos pra seguir. Nossa religião é praticada na oralidade. Então nada de Bíblia, o Corão, nada disso a gente segue. Tá? Porém, não é proibido ninguém da nossa religião ir até outras religiões. Como e conhecer. E conhecer, como por exemplo, ir à igreja, conhecer a igreja. Então é isso. Fiquem com Deus, Muito orixás Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui E até a próxima Porque não vai demorar muito pra gente passar o seu vídeo, tá gente? Tá bom, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, valeu E tchau, tchau. Falou, falou Tá vai, agora. E tchau ver, E, e tchau. tchau Ai, finalmente a Minha cabeça tá doendo aqui de pano Minha cabeça deve tá cabeça doendo <tcipando>. I wish